Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô tá aqui no especializado de novo. Bora aqui, bora da aqui. Eu sou eu... o Iki! meu oh, oh, oh, oh, oh, oh, Juninho, Juninho! Fala aí, se não é no modo pesadilha ou não? Eu uai, <risos> eu tô com medo, eu vou cagar na calça. Eu também. É modo pesadilha! Ah, o tamanho do meu toleto vai sair do tamanho do meu corpo. <risos> Moleque, eu juro. Se o seu bicho vem. Ó, tô... oh, já achei a arma. Moleque, não acha arma pra... em qualquer canto. Moleque tá achando a arma. É sempre ali no cortinho que eu vou por primeiro. Ah, sério, pistolão, mãe. Deixa eu ver. Opa! O hum. que é isso? É o bicho. É o bicho. O já estava lá, esperando. O bicho tá por aí? Não, eu não tô vendo. Ele já tá escondido num lugar bem top. É oh, tá sabe, sabe aquele lugar que o Light tu passou? Sim. Vem aqui de volta. Eu não, o bicho tá aí, né? Aonde tá nada? Uma Tu tá em que lugar? Tá, é pra frente onde né, que tá a porta aberta? Não, é De pra trás. É aqui pra... na nossa sala que a gente nasceu. Eu não sei onde que é. Sabe sim. Aqui, ó. Hum. Ah! <risos> Vem aqui. Peraí. Um. Não sei muito. Que... Sai da. Olha ah, lá, tu. Peraí que eu tô indo aí. Vem aqui. Agora aqui. eu trabalhando. É que ir vem cá. vem aqui! vem vem aqui agora, ó. vem aqui, agora tu vai embaixo da mesa. Só clicar ali embaixo da mesa e tu vai embaixo da mesa. E agora? Agora fudeu pra mim. Por quê? Aí, fui. Agora fica aqui embaixo da mesa. Ali eu, aqui o vem vem vem dele, vamos ver. Ó, oh, o bichinho pequeno já tá ali na porta, é, na indo pra onda. porta. Ó, é. é. oh, mas até, já, até agora o bicho lá não apareceu. É. Parece que estão brincando, desconto, desconto. Vou pro Hum. Valeu, sim. Uhum. Valeu, sim. Uhum. Uhum. Entra! Não quer entrar! Minha, minha filha aí! Mano, não quer entrar, cara! Não, não entrava embaixo da mesa! Olha onde fica o burro aqui! Ah, pelo amor de Deus, pelo menos eu tô com a pele! Mas de tu vim aqui, caralho. Cretinha, onde é tu... né, que ele tá, Cretinha? Ele tá aqui comigo, se grama embaixo. Perto, oh, na cama de canto. É isso aí. É muito. é muito... Olha lá ele vindo na porta, na câmera 1, olha lá ele. Não é que eu vim, é Vai dar um me dá medo, né? Eu, é. Não mandou pesadilha, também é fã. Ó o bicho. Ó o bicho vindo. Fica na câmera, não. Né? Tá, fica na câmera, não. Fica na tem... câmera, não. Não, eu vou sair daqui, eu vou ir aí, tá? Não, não. Eu vou ir aí, tá? Mano, eu acho que eu tô fudido. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ele tá, ah. voltando, ele tá voltando. Caralho, o bicho tá seco, né? Ô, o bicho tá seco, né? Tem que comer mais. muito seco. Olha ele vai virar de lado aí ó, a secura do bicho. <risos> <Que coisa. risos> não, e ainda as patas dele é mais seca do que a minha boca, do, do que o meu dedo, mesmo. <risos> Olha isso aí, ó. Olha o bicho não come, cara. Olha Ele emagrece tá Não, ele tá indo lá pro fundo, pro outro lado. Será que vale a pena sair ou lá tu vem? Vem, vem rápido, vem rápido, vem rápido. Aqui, tu tá aqui. Mas oh, Ó, eu vendo na câmera. Tem alguém? Vai, Não, não tem ninguém. Eu vou fechar essa porta.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 Olha, é. Olha as potas puro sangue. Galera, daqui a pouco vai ter vídeo de T-Drift É, o Aiki, eu que vou um gravar o Aiki. O Aiki mudou de ideia. Ah. É. Quer ver? Ah, Gro. Quero puxar ele no chão, tadinho. Ou não atire em mim, Tadlet, que tu tá mirando pra mim. Mas eu nem tenho bala. Tá mirando pra mim mesmo assim. Quer ver tu vai renascer, meu amor? Ó, ó, o bicho travou aqui na, minha, aqui na cama. Mas ele tá indo de sozinho, amiga. Ele travou aqui na cama. Ó, agora, agora foi. Ele tá, ele tá indo, não sei onde. Ó, vendo a única gente renasce aqui, ó. Qual que coisa esses denúncios, beleza? Uhum. Oi, que. Justo desgraçado, tu tá bem aqui, ué. Eu? Não, bicho. Tu tá embaixo de uma cama? Uhum. Isso aí, entrei. Meia, ele voltou! <risos> isso aí, eu entrei. Tá, e agora não faz mais isso, que eu vou tentar ir ali onde tu tá, Mas ou menos quando eu chegar. Aí na câmera, Tô. perto da câmera 1, um, aí eu saio e vou ali. Aí tu fica na Tô. câmera 1 um pra ver como é que é. Tá. Ah, então foi... Ué, ele deu uma volta, agora voltou? O que que ele tá fazendo? No don't know. Sério, pro vídeo tá. diz, de... pro vídeo diz, de... dá pra ver se você casar. Eu, vem. Vem. Ué, ele tá onde? Não tá aqui. Hum, sei. Eu não vi ele, ele saiu, eu não vi onde ele foi. Eu saí da cama e da cama. Eu saí da cama e voltei. Eu quero ver o que ele. Ó, a parecida aqui. Ó, a Lesma. A Lesma, passou agora. A lesma tá vindo ali que eu tô. Ela passou pelo quarto, Nica Tatu. Vai ter que passar a porta branca. Olha a porta branca. Oh, onde é que tu tá? Tô no ano né, que a gente renasce. Mentira, mas aonde ah, eu que tô no ano que a gente renasce? eu que tô? Eu. Duvido eu sair daqui. Sai da câmera e volta, então. Eu saí e eu voltei. Olha, a lesmia já virou a volta. <risos> ela, viu <ele. risos> ela viu ele. Ela viu ele. Ela é Chega, amarela, caminho, cheia, na Eu tô indo atrás dele. Usando a aqui O bicho passou milhão aqui na minha frente. O bicho tá aqui comigo. Então, de, polera, de polera, passou milhão aqui na minha porta. Mano, eu coloquei a blusa virada agora é que eu percebi. <risos> oh! Puta que pariu. Oh, e eu tô do... Eu tô uh, eu gravando agora contigo? Com a porta fechada, com a luz apagada no inscrito. Peraí, tu tá gravando com teu celular? Não. Ah, ah, não, o bicho voltou, mano, para de sair na cama <risos> Ô, sério, para, que eu quero ir aí Mas tu nunca vem né? Mas aí, tu tem que deixar o bicho ir lá, pra lá, pra lá e eu consegui ir É sério, não sai mais, eu quero tentar ir aí <risos> Ah, não ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Terror. Me perdi. Só tenho mais de uma vida. É, depois desses tênis. Você vai se bobear, né? Vai se bobear ainda. Olha, nós estamos juntos. Meu Deus, Eu ah! okay, deu sair? Sair. não vou te aqui. Ó, quer ver eu saí. Não, pelo é amor de Deus. Quer ver? Quer, quer ver? Ah, não, oh, não eu vi isso aqui. Eu te dou um pique de 70 de reais. Devia de entrar agora. Devia. Oi, ele vira milhão. Faça o pix. Faça o pix pra milhão. Oi, ele vira milhão. Faz o pix. Oi, ele vira milhão. Tá onde? Eu não tô vendo em que câmera? Eu tô vendo a câmera. Imaginação. Cadê o gado? Espera. aí. Ó. Sai na cama, caminha um pouco e entra de volta. Fecha a porta, duvido. <risos> Espera, Mara, que ele tá vindo. Duvido tu fechar a porta, se tu é homem. Não dá, a porta tá pra fora. <risos> Desculpa. Eu fecho a porta. Eu Duvido, vai. <risos> vai. Fecha a porta. Enxergue, tu não viu, não? Mas a porta tá aberta. Ué, ué! A porta do banheiro tá aberta. Meu Deus, ele é... Pa... Fica na câmera 1. Olha o sino aí. Ele tá vindo? Não. Ué? Bora ficar aqui. Ele nem tá vindo. A câmera 1, ele é passureto! <risos> tá o, voando. o bicho tá vindo, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo, o ele bicho, bicho tá vindo ele passou rar, ele passou O bicho tá vindo Eu Lá, O bicho tá vindo Não, ele comeu ainda uma vomitaria. Não, olha que bicho mais feio da porra, velho. Tira essa cabeça aí da frente que eu ver ele. Tu que tá com a cabeça mira, na minha se frente. Mira, se vira, se vira. Se vira, homem. Olha o prego dele aqui. <risos> ele tem. Ele tem... Tô vendo Meu Deus, calma! Minha. Não, esse daí, olha que <risos> grandão, atropelou o pequenininho, tadinho. <risos> não, tu viu? Atropelou. Não, porque essa cabeça de ovo tá na minha cara, né? Agora! É... Agora eu trás. não falo. Tá, Vira pra trás. Isso, agora eu consigo. Agora eu tô aqui! ouvir Duvido, eu sair. O bicho vindo de moleque. Ah, não, tá vendo? Ó. Agora vai vir. Deixa eu ver ele. Deixa camisa. ele já saiu. Já. Ó. ó. Sai daí. Com esse cabecão, tu minha frente, Tu que tá na minha frente. já apoia? Eu já está tá para falar cadê meu pix passa o pique é um um de um centavo quer é? eu quero agora não tem mais porta não, esqueci Cama, né? tu vai ver o vídeo, ó. Ó, olha gente que que Moleque, tu mora na mão, olha aqui que olha. Porque eu <risos> Eu acho que vamos encerar o vídeo porque eu acho que eu morri de vez. Ah, assista a anúncio. Não, mas vamos encerar o vídeo já? Não. Assista a uhum. anúncio. Assista a anúncio. Mas daí o YouTube vai me banir. O O YouTube vai me banir se eu assistir. Vai, bora Porque eu tô gravando. É, tu? Uhum. Mas tu que tu não tava gravando pelo teu celular Eu tô sim Ah, então só assiste a anúncia aí de boa Tô brincando Assiste aí Ó, o bicho passou por aqui Jora nasceu? Já eu o bicho tá vindo pra cá. É ele veio pra cá. Cadê o bicho? Tá aqui, onde o clitão? Tu já nasceu? Uhum. Aham. Eu quero mais álbum na Copa, alguém me falou isso que alguém quer, é zoeira. Eu vou ganhar o um álbum... Eu quero. De... É zoeira. Eu vou ganhar o um álbum de capa dura, a segunda, do Luiz, ó, pra me vender. Eu não acho mais aqui no Brasil, eu não tô mais achando aqui na, na nossa cidade. É aqui em... Em nossa cidade, não. <risos> não Cadê o bicho? Olha é? o oh, bicho vindo, Brunete. Ah, tu tá no naquele quarto. Meu Deus do céu, por que tu faz sair da cama? Olha na cama. Eu também vou fazer isso, eu vou sair da cama. Olha o bicho vindo, Brunete. Eita, ele correu, Sério? Agora ele voltou pra cá. Vai, sai da cama, sai da cama, sai da cama. Fica andando. Tá em Cadê? Tá indo... Ele tá voltando! É o bicho voltando. Cadê tu? Cadê o eu tô na câmera 1. Que um? Ele onde? vai... Fica na câmera 1, fica na câmera 1. Um. Tá, ah, tô na câmera 1. Um. Aí ele não vai sair por onde. Ah não, ele tá travado. Ah, aí, ó, ele vai sair na câmera 1. Um. Não, sai na câmera 1. Um. Agora tu fica na câmera 1, um, aí tu vai sair na cama. Aí, aí eu faço isso aqui, ó. Eu tento fazer isso aqui mas eu logo nem. Ó o bicho lá <risos> <risos> Ah, fica, aí na porta, fica... Oh, fica aí na porta Fica aí na porta Fica aí na porta Fica na porta no meio da porta Fica no meio da porta, vai Espera Espera <risos> O bicho está play Espera <risos> aí, espera aí Vai lá, ó, na câmera 1, vai, ó Agora ia O <risos> Vindo aqui. Oi, legal. A rainha pintadinha! Me pegou! <risos> ele me pegou! Ele não me pegou quase! Ele te pegou? Ele me pegou! Ah, tô caindo lá no chão! Eu tô brincando aqui com ele! Olha o cuzão dele ali na câmera <risos> Tá, fica aí, fica, fica ali na câmera Espera um pouco que eu vou aparecer lá na porta, aqui dentro da um galinha pintadinha. Oi, o bicho tá bravo. Oi, o cara, é baix... ele tá se rebaixando, ele é bravo. Ué? Ah, velho. Oi, ele vai me morder. Não, ele não vai me pegar não. Vai lá na câmera, vai lá na porta, vai. Vai na câmera. Vai lá na porta, vai lá na porta, vai lá na porta, vai lá na porta. Vai lá na porta! vai gente, como é? Que ele é? Oh, oh, do meu lado, a pata dele, ó. Ó. pintadinha. Que galo carinho, ó. Ah, nunca... Nunca... Tá tá, nunca percebi. Ele é... oh, Olha parece na câmera 1, um, olha na câmera 1. Um. Ô, oh, olha Fica pra minha câmera. Fica na câmera, Vai Não, olha na camerão. Olha não, pra olha. câmera, olha pra câmera. Opa. <risos> a galinha pintadinha. Olha o que eu faço aqui, Vai ali no corredor. O bicho tá vindo? Não. Não, que agora não. Vai no corredor, Faz barulho aí, faz barulho. Eu quero ver linda aí. Peraí. A galinha... Peraí. A galinha pintadinha. E o galo parirou. A galinha... Bem rápido! Aqui, e o galo cheirava. E a... bateu pela porta. <risos> Papai é muito... Muito bom. <risos> Me tomar caco por. O oh, bicho vim! <risos> o oh, <risos> More de cantoria. As pernas sí. dele aparecem pimenta. Eu sei. Olha ele tem dele, Quer ver o que tem? Caraca pô. É boa, caralho aqui, tá? Ele põe! Pode aqui, tá bom? Quer ver ele me matar? Olha o coisa dele Ele vai me matar, ele vai me matar. Se eu a quanto que ele vai me matar, Aposto bem reais. A miserável, pelos meus pensamentos que eu me lembro de alguma coisa, ele me vai. Ai, que macaco! Hum. Eu, eu vou... já eu vou, tá? Vou... Posso pôr na vou... dele pimenta? Já é volto. É como o homem caminha, gente. Então, primeiro de tudo, o bicho. Não é nem madeira pra ele estar tá caminhando assim, nem pede, isso daqui é lá, J. como que o bicho não quebrou? Ó, ó. Morta. Ó, os Esse bicho é <risos> <risos> ai ai, coitados que bicho. Tipo... Ainda tem uma perna tarde A ver, my rights. Pra quem não sabe, o Cabo é um amigo. Ele é amigo tipo Plutão Plutão. Voltei, a flaca da um mousse de chocolate. Morri. Morri. Não é, amigo, é, é, é, é, é. como é que tu vai fazer isso? Tem que esperar. Eu ia abrir na câmera. Assista eu ia. Eu ia, câmera. É eu ia abrir na câmera. Eu ia abrir na câmera e daí ele me matou. Precisa no anjo. Não precisa. Como não? Porque eu tinha só mais. Eu tenho mais uma vida só. É? Tenho só mais uma vida. O crédor, onde é que tu tá? Não faço nenhuma ideia. Boba babumbula. Eu tô na câmera, não tá bebendo? Nem vi a câmera, não tô vendo. Eu tô lá. E eu vi esses bichos. Bora, cadê ele? Doutor, pode vir pra cá. Dá pra vir pra cá, pô. vem, vem, vem pra cá, homem. Dá pra vir. Uh -uh. Mas esse é carrão. Se dá pra dizer que, é que eu não. Sabe que só completo. tenho. Sabe que eu só tenho uma vida. Se dá pra dizer que o mundo é completo aqui. E tu é idade? Eu vou falar o teu. Nem fuderam, né? Eu falo? Não, não, não, não. Tão zoando. Caralho, eu tenho uma afta, velho. Que ela dói um, um, mais do que uma. Ó, <risos> oh, o bicho tá indo. O bicho tá indo aí! Sai da cama, sai da cama, sai da cama e vai. Sai da cama e vai no corredor. Sai da cama e vai no... Ah, assim. ah, mas, olha, olha que desgraçado, mano. Caramba, olha, olha, olha que desgraçado. aqui, ah, eu, eu, assim, eu tô embaixo dessa época, Ah não, como é que tu pode fazer isso comigo? <laughs> mano, tem um mano. Doeu pra caralho essa também. Obstruindo, moleque. Tô triste! Tô triste! Ô Cal! Ô Cal, eu não sou... oh, oh, Tu só! Ô tá Cal, vai... tu tá me chamando oh. de calmo! Não, vira pra cá, eu quero ver. você se tem calmo, vira pra cá! Tem que sair da cama pra ver se tem calmo, eu sou calmo pra caralho na vida real. Não, eu não, sei que o Júnior não é calvo. Se tu vai no tu fala. lá, de calmo, Olha no chat o que, que eu mandei. A e mais B. A, mais, A, A e mais B. É, que que é isso? Oh, olha o que, que, que eu, eu mandei no chat. Eu, eu A mandei A aquele trava zap. Eu mandei o travar zap mais no chat. Tá é que no chat. <risos> Sério? <risos> Sério? Não. Uh, uh, uh, uh, uh. Como assim? Eu Eu, ca... Ca... eu caiu, Só que daí eu coloquei ai ai ai ai, como se fosse ai ai ai ai. Agora Meu cabeça. Minha cabeça. Me pegou. Que <risos> oh, Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o, ah, o vídeo. Caralho, hum? encerrar o oh, vídeo. A o que subiu aqui. Olha o dele. o cara que me, me coisou aqui. Ai, me se mostrou? inscreve lá no meu canal, beleza família? O cara ela mostrou os dentes dele lá pra mim. E era feio <risos> não, né, menina? O Paulo ele tá aqui na parede de mim. ele tá aqui, né? Naquela quartinha lá. Hum, beleza. É o cofre. Atropelando o cofre. Aqui o Eu tô com o Eu, Tá. tá, vamos encerrar o vídeo. É o caldo. É Atropado o calvo. É o calvo. Atropado o é, é o calvo. calvo. Ah. Mano, oh. bicho, eu tô oh. indo pra nosso lugar é nascimento e o bicho tá voando. Tá vindo voando atrás de Chegou o Lesminha aqui. Aí o outro vai chegar atropelando o Lesminha, quer ver? Ó, galera, ó. Cadê o outro que era pra ver aqui?